Boa noite pessoal, eu, eu sou o Dark Gamer, estou trazendo mais um vídeo de Warframe para vocês. Pessoal, este vídeo aqui vai constituir em que? Eu estou aqui para apresentar, apresentar para vocês uh, Warframes que podem vos dar mais facilidade a formar focos. Uh, eu vou apresentar o Warframes e também vou apresentar uma missão, missão em si mais especial que consegue dar mais facilidade também pegar focos ok uh, Espero que vocês não esqueçam de dar o vosso gosto ok eu Espero que vocês deem o vosso gosto uh, Também comentem o, o vídeo Claro que é muito preciso aqui para o canal também ganhar comentários e ganhar o vosso apoio uh, Então sem mais demora eu vou aqui apresentar o wireframe, os wireframes possíveis Pessoal Eu vou aqui apresentar através do mercado okay, os Warframes e assim torna-se um pouco mais fácil do que a pelo arsenal Ok, então Não vamos demorar muito aqui, também são poucos reforços que podem se formar Fox com facilidade Ok, vamos aqui pelo mercado Eu vou escolher a categoria logo de airframe, pessoal, eu não vou estar a citar os nomes Pessoal, ok, estamos aqui na categoria de airframes, ok Então pessoal, uh, logo de, do início logo do começo aqui temos a vai Ok, deixa eu cair aqui. E a pessoal, a -Vara é um afk muito top. Ok, uh, ela tem uma passiva que é que pode deixar os inimigos a dormir. Então aí uh, a varga é um afk muito bom para formar focos porque com a passiva dela uh, a gente consegue muito matar muitos inimigos. Quanto mais inimigos tu matares com o foco ativado mais uh, como posso dizer, mais, dá mais XP de focos vais acumulado? Quanto mais ma inimigos distraídos ou, ou inimigos a dormir por aí, inimigos não alertados, tu consegues mat matar com a Yavara. melhor ainda, porque uh, vais para muito foco, ok? Vamos conseguir farmar muita quantidade de foco mesmo. É, especificamente, pessoal, é, o inimigo estiver longe, se ele não te ver e está supostamente não alertado. Sim, vais conseguir formar muito foco com a Yavara e muito mesmo e não vais ter uma noção de foco que está a formar vai formar muito foco, ok pessoal. Iavara, segundo frame, é um dos wireframes principal para tomar foco, ok? É um dos wireframes principal pessoal, há dois wiarframes principais que tu, tu possas usar para formar foco ok? E a é um desses wiarframes. Uh, vamos continuar aqui também. Uh, ok, é o próximo. próximo. Uh, deixa, pessoal. Deixa eu a, bench, pessoal, a bench segundo nós afirmamos também a de focos Por causa da sua passiva Que é a uh, Sound Cake Quack Bom, uh, Essa passiva por exemplo é um, de, um O poder dela quando ela é ativado Ela expande numa uma dimensão imensa E ela consegue matar, matar inimigos rápidos Então uh, se você apanhar logo diretamente o, o foco e usar a passiva dela e matar inimigos sem eles saberem como enfarmortos, dizendo assim, matar inimigos de longe em uh, sítios uh, que nem tu mesmo sabes de onde que estão, ok? Com essa chance de matar esses inimigos de lo a longe, uh, vais conseguir ganhar muito XP, uh, vai ganhar um buff de XP que vai contribuir ainda para focos, ok? Que é muito bom. Quanto mais inimigos tu matas a ah, Não alertar e tudo mais Mas ganhar um buff de XP Que vai ajudar muito para farmar Fox Então pessoal ah, próxima seria aqui o Equinox pessoal. Ah, Avisando, o Equinox pessoal É um dos warframes Também principais, um dos não É o segundo warframe principal para farmar Fox Ele e é a são os warframes principal A ah, parte do Equinox Que vocês têm que usar mesmo Para farmar Fox que é a parte de noite ah, Com a build a sleep Uh, dizendo assim pessoal, a build sleep on, é a build que vocês usam para meter os inimigos a dormir. Quando vocês metem um inimigo para dormir pessoal e tiveram a vossa melee equipada e matar os inimigos com o HIT, vocês vão ganhar um buff de XP muito grande mesmo que vai contribuir imenso para okay? foco. Uh, imenso para o quando o buff de XP é equ equipado com a melee. Uh, também usando Naramon na com Print uh, só uh, o Naramon é, um, é uma lente, é o nome de uma lente também tá de do, uma, do, uma árvore assim do wireframe ok e se a uh, Meli tiver equipada com este ataque, dizendo, entre aspas com esse buff de ataque da Naramon, vai ajudar muito com as habilidades do Equinox e da Melee para poder farmar muito focos mesmo. Não vão ter quantidade de focos vão conseguir farmar com Equinox e a uh, Narmon equipada. Com, quer dizer, a habilidade da equipada é equipada mais a melee, ok? Uh, a build, não se esqueçam, pessoal, a build mais certa para usar com Equinox para formar focos é o, a build do Equinox de noite e a build de sleep, ok? Uh, não se esqueçam disso. Uh, e posso me seria que o, o Excalibur. Uh, muitos de vocês vão depois vamos questionar porque o Excalibur, pessoal, vamos dizer tão simples assim. O Excalibur tem o Exalt Blade e o Raidel Blind. Uh, mas aqui está mais ligado para o Exalt Blade pessoal. O Exalt Blade do Excalibur uh, é medido pela sua distância e que ele consegue matar muitos inimigos mesmo. Quanto mais inimigos tu consegues matar, mais focos uh, vais ter a chance de farmar. Então é tão simples como isso pessoal. Exato, bem equipada, matam muitos inimigos não alertados e estão a ganhar muitos XP e muitos focos para firmar depois. Quanto mais XP ganhas, mais focos vai firmar. E pessoal, um conselho que eu vou ajudar agora é o seguinte. Uh, leva sempre uma arma poupar, quanto ganhas XP para essa arma, uh, XP dessa arma também vai ser dividido para XP do foco e vai dar uma um imenso quanti uma imensa quantidade de focos depois ok é, não se esqueçam disso uh, pessoal eu já eu já mostrei as filmes a Yavara o Equinox a Banshee ok uh, o Excalibur são filmes com usando as suas ulti, as suas passivas que consigam matar inimigos de longe ok vão nos dar muito buff para a XP a formar muito foco ok o uh, também o Ember seria um frame assim para tal tal hipótese mas não equivale assim tanto a passiva do, e, do Ember não é assim tão forte para ajudar muito aqui ok pessoal, uh, nós aqui temos a mesa quando uh, carrega aqui pessoal, a mesa também é um frame suficiente bom, que, consiga ma que mata muitos inimigos de uma vez só ok uh, pessoal uh, citando aqui só consegue formar focos Deve ser muitos focos mesmo uh, Com wireframes com outros com, com, com que matam inimigos mesmo Wireframes com habilidades que conseguem matar muitos inimigos okay? Tu só conseg conseguias farmar focos Tu só conseguias focos mesmo a série uh, Com wireframes que consigam matar inimigos, imensos inimigos de uma só vez Por exemplo uh, e a mesa aqui A nossa mesa Ela tem a habilidade dela que uh, dispara vários tigos ao mesmo tempo e esses tios matam muitos inimigos de uma vez só, Contando que eles conseguem matar inimigos infestados numa sobrevivência, numa defesa e tudo mais, ok pessoal? Uh, então é muito bom para a mesa, a mesa, sim, a mesa, para formar focos. Ela é um dos meus filmes também, muito top para formar focos, ok pessoal? Uh, agora pessoal, como eu falei aqui, eu ia apresentar uh, uma missão e depois ia dizer duas, três missões, mais ou menos assim, não, é missão específica, ok? Não bem específica para Fumar Fox, mas a missão mais específica que vocês têm que ter noção para Fumar Fox e Planeta Certo para essa missão é SEDNA ok a gente vai precisar de Sedna para desbloquear para ter acesso à missão Ok pessoal, uh, Só avisando aqui também uh, Pessoal vocês, vocês fazendo defesa uh, Sobrevivência e Intercepção, intercepção para formar focos uh, é muito bom ok? Não vos garanto que saiam lá com muita quantidade de focos mas ficando mais que 15 horas para cima quando apanha inimigos de nível 30 já para cima vão conseguir formar muita quantidade de focos isso eu vos garanto ok pessoal uh, eu com esse calibro mesmo eu ficando em Eidl, Eidl, muito muitas horas por exemplo eu fiquei até 30 horas em idle em, Aedron, em Aedron, e farmei muito XP, muito foco, muito XP, não. também XP assim, muito foco, ok. Pessoal, é muito importante vocês terem noção que quanto mais alto o nível de inimigo, mais foco vocês vão conseguir farmar, ok. Então, pessoal, sem, sem demora aqui, que complicação, eu vou mostrar a missão que vocês já devem conhecer, ok. Ah, pessoal, como vocês já estão diretamente em Sedna, e a missão mais fácil para farmar, foco seria extermínio em é adoro essa opa, não, não esta missão que está aqui ok pessoal que é destruir de de nível 32 a nível 36 ok ah, esta missão é vocês com equinox e a vara conseguem formar muito fox aqui ok pessoal com a varia que não consegue farmar muito de focos, aqui por exemplo vocês chegam, metem os inimigos para dormir, e usam a vossa melee e dão um hit nos inimigos, e está a farmar focos suficiente mesmo, suficientemente muito foco para uh, vocês adquirirem, ok? Uh, pessoal, eu depois, uh, depois assim que conseguir alguma coisa de jeito, como consegui um Equinox, supostamente ok? Quando eu tiver um Equinox e uma barra aqui já com uma boa build, eu para frente terei um, uma gameplay farmando aqui o Fox. Mas para não estar uh, tá aqui a dizer que estou a uh, empatar-vos e não vou fazer uma gameplay farmando o Fox, eu vou usando o meu scalebro depois, daqui uns bom tempo, ok? bom tempo, pouco tempo, quando o, fox, o sistema de fox for mudado outra vez que o ADR de certeza vai mudar o sistema de foco e também vai mudar a missão, a dar, vai mudar essa missão, ok? Mas quando fizer essa mudança eu reformar focos com o Excalibur, para vocês verem mesmo que é possível formar focos com o Excalibur, ok? Uh, espero que vocês tenham gostado do vídeo que é mais importante, deixem o vosso like e comentário, Aqui para ajudar o canal Eu estou contando com vocês nos próximos vídeos. E pessoal, ah, o sorteio do canal está quase a ah, quase não. Ainda está nem sequer começou. Ok, vocês não estão ajudando. entre aspas, O canal ainda está com poucos inscritos. Vamos ajudando, vamos partilhar os vídeos todos para ajudar também. Ok? Eu conto com vocês mesmo. E até a próxima pessoal. E boa continuação de bons jogos e tudo mais para quem estiver esse vídeo. E boa noite para vocês.